Gente, passando para recomendar o livro Prosperar é uma decisão, ferramentas para você administrar suas finanças e prosperar. A palavra de Deus diz no livro de provérbios que a abundância de recursos há na lavoura do pobre, mas se perde por falta de juízo. Em outras palavras, potencialmente ele teria condições de prosperar, mas muitas vezes pela falta de juízo, de capacidade de discernimento e julgamento, ele compromete o potencial. Precisamos entender as ferramentas são bíblicas. André Rúmel, o autor do livro, cuida do ministério com empreendedores na nossa igreja, ele é formado em administração de empresas, com ênfase em gestão financeira, e ele não apenas traz as exposições das verdades bíblicas, mas faz isso com muita graça, numa linguagem que atinge e alcança todo mundo, uma ferramenta que pode mudar não só a sua vida financeira, mas sua perspectiva de planejamento.